E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online, enfrentando a jovem Sakura. A festinha confira o vídeo até o final, comentem, deixe seu like e também é, Contribua no Pix da Game Dove que está na descrição. Valeu por tudo! Então, bora pro vídeo! Yes! Eita brela A jovem sacra já começou No cross counter, meu Tacando sem medo Você oh, é rápido, mas não é dois, não Toma, minha porrada Ah, easy pra ti Toma o meu pilão aí Hoje não Vem Tô com meu VT ativado tá Acabou meu vermelhinho Até encher de novo meu VT uh. Gastei a barra do nada Vai dar onze hit. A sua avó. Fica pra lá, menina. Agora é minha vez de atacar, não? Erra é, um pouquinho aí, isso! Ah! Socorro! Toma! Menina! Testinha! Não ousa te me agarrar. Agora você vai ver. Esse VT da Sakura. É um dano que faz. Puts. Toma! Não acabei não. Volta aqui. Putz, eu perdi meu pilão, gente. Ai, ai, ai. Tudo ou nada. A Sakura tá pe querendo pegar minhas vitórias. Só ela quer ganhar. Round one. Fight. Eu preciso ganhar essa luta, gente. Volta a minha vitória aqui. <risos> Opa, lá. Eu preciso vencer. Eita menina! Agora é minha vez! Yes! Agarrando os pilão aéreo! Tchau! Vem com tudo! Round two. Não é backdash, não? você ver. Toma, minha porrada. Vem aqui. Agarrando. Agarrando sozinha aí. Tá pra ela, gente. Para fazer bonito! Yes! Empatei! You win. Round one. Fight. Vou continuar, gente. Torçou por mim! Nossa! Calma! Tando então, essa oportunidade, gente! Eita! Chega, não? A minha tá até me agarrando aqui! Vem! Solta sua magia aí, menina! Gente, eu vou morrer! Eu sinto informado! Ai, minha perna. Eu desisto. Desisto nada, gente. <risos> Dá esperança. Vamos lá. Viki. Essa jovem Sakura folgada. Pilão! Vicky. Tá esperta, né? Pra não tomar pilão. Vou passar aqui. Ah, agora você vai ver. Oria! Só o Rio! Vou dar um perfeito, ah, tinha que dar essa magia. Nope, volta sua pechinha. Final <risos> eita, como bonito. Tchau! Foi fácil, mas o importante é vencer! Yes! You win! E é isso aí, pessoal! Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, ter acompanhado o canal, ter deixado seu like, ter comentado, valeu de coração! Então até o próximo vídeo e tchau!